Quando eu cheguei aqui no Japão, eu fiquei praticamente dois meses sem comprar nada Ia nas lojas de usados aqui da região Namorava os consoles, jogos e tal Os motivos para não comprar eram vários Eu estava num país desconhecido Não tinha absolutamente nada em casa Não havia recebido meu salário inteiro ainda E se você já morou fora do país, você vai entender o que eu falo Eu não tinha noção do real valor das coisas em iene A gente fica meio confuso, não sabe o que é barato, o que é caro Mas é claro, eu tinha alguns desejos Um era ter um Super Famicom Aqui ó E o outro era ter um Mega Drive modelo 1 Tá aqui também. Bom, você viu que esses itens eu consegui, né? Só que eu não queria só ter itens que remetiam ao meu passado. Eu queria conhecer coisas novas. E tinha um console em particular que eu não sabia muito. Que é o Famicom 8-bit. E eu até comentei com vocês no vídeo passado. Que eu não achava jogos de Famicom na caixa com facilidade. E os luzes que tinha nas lojas eram bem desconhecidos. E caros também. Mas depois que tudo passou eu consegui me estabilizar. E consegui encontrar alguns jogos. Esses aqui, ó. E o console também. Além desse, eu tenho um na caixa que eu consegui gastas ao feiro. Que me levou numa loja que tinha um inteiraço. Olha ele aqui, ó. parece que saiu da loja lá nos anos 80. Pois bem, mas eu não quero que tudo isso fique só guardado. Eu quero jogar e conhecer todos esses jogos. E é isso que eu farei nos próximos vídeos. Falarei dos jogos que eu tenho aqui. Jogarei, mostrarei a caixa, o manual e tudo mais. Pelo menos uns três jogos por vídeo, combinado? É, e no vídeo de hoje, Sui, o que, que você vai fazer? Bom, eu quero mostrar para vocês as diferentes caixas que os jogos de Famicom tinham. Os jogos mais legais que eu tenho e os mais curiosos também. Então, vamos lá! A primeira curiosidade que a gente vê nos jogos de Famicom são que eles têm três caixas diferentes. De três tamanhos diferentes, mostrando aqui para vocês: essa Chevy's, você vê que a caixinha é menor, esse do Dragon Ball, ela é um pouquinho maior, e essa aqui é do Cadillac, você vê que ela é um pouquinho maior. Que é a do Dragon Ball Esses três tipos de caixas são caixas de papelão Mas também tem as caixas de plástico Como essas aqui E geralmente são as caixas da Namco. Vou pegar aqui para vocês verem mais de perto Toda essa fileira de jogos São de jogos da Namco Em caixinhas de plástico E olha só o material que bem feito! Que ilustração! Foda! E são caixinhas de mais de 30 anos! Eu tenho aqui também algumas edições limitadas, essa aqui é uma delas. Vou mostrando para vocês quando falar individualmente de cada jogo, beleza? Mas as edições limitadas, ó, elas são mais grossinhas e geralmente tem mais coisas dentro. Esqueci de falar de outra coisa sobre as caixinhas de plástico. Não era só a Namco que fazia caixinhas de plástico. Aqui ó, tem dois exemplos da Taito fazendo caixinhas de plástico para Famicom. E olha só esse jogo aqui. A caixinha de plástico, mas vou abrir para vocês verem. Dentro, o cartucho é um pouquinho maior. E olha só o que vem dentro: a grossura desse manual e o estado de conservação desse pôster. De um lado é o pôster, tá inteiraço, e do lado de cá, um mapa. Além de vir uns flyers e o cartão-resposta, tudo parecendo novo, zerado. Eu já tinha comentado com vocês, né? O estado de conservação das coisas aqui no Japão chega a ser assustador. Eu tenho uma coisa interessante a falar desse Murder Club aqui. A capa é muito bonita, é uma caixa de plástico também, mas o mais interessante dele é algo que tá aqui dentro. Vocês estão vendo o cartucho aqui e tem este papelzinho. Esse é um jogo de detetive. E olha só, o antigo dono do jogo, ele colou todas as figurinhas com anotações. Não sei se vocês conseguem ver, mas é a letra dele. Inclusive uma, uma das partezinhas está aqui comigo que saiu. Mas essas figurinhas são são ele que colou. E isso me deixou muito contente porque deixou o jogo com a cara do dono. Assim. Todo mundo, um colecionador, talvez ia querer ele intacto. Mas saber que o cara jogou, que aproveitou e que fez a alegria do cara. Já deixa o jogo mais valioso, pelo menos para mim. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar mostrando jogos, pelo menos nesse vídeo, porque senão ia ser um vídeo muito longo. Mas olha só a arte desse cartucho. Um jogo de 1989. Eu já aviso para vocês, os melhores jogos que eu tenho são jogos Luzi. Mas eu tenho alguns clássicos que estão na caixa. Cheveos, Super Cheveos. Space Invaders, clássico, clássico jogo do Popeye O primeiro Final Fantasy Olha só, esse jogo aqui me emociona só de ver que eu tenho ele Trilogia do Dragon Ball Mario Golf e um joguinho de Tetris do Mario O primeiro Mario Vocês se lembram que eu falei que os jogos Luzi são os mais legais que eu tenho Tem aqui esses jogos Lose aqui que eu não vou mostrar agora Porque eu vou mostrar para vocês os jogos de Famicom que realmente são foda pra caralho Olha só Fantasy Zone 2 Da Sunsoft Autorizado pela Sega Bomberman Cara, que demais, cara Bomberman do Famicom Akira, clássico dos clássicos Kirby, Star Wars Fitinha prateada que só saiu aqui no Japão Pac-Land Um dos jogos que foi o carro-chefe do Nintendinho Duck Hunt Jogo da Jaleco Clássico de todos os clássicos Shoplifter, B da Konami E a cereja do bolo, jogo difícil pra caramba Ninja Gaiden 2 da Tecno Eu ainda tenho aqui também uns jogos de Disk System Inclusive até umas edições limitadas do Disk System Dentre os jogos de destaque do Disk System Eu tenho dois Zeldas Um Zelda 2 E o primeiro Castlevania Vocês viram que tem muita coisa pra falar do Famicom esse vídeo foi tão superficial e mesmo assim teve coisa pra caramba. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Quais os jogos que vocês querem que eu fale primeiro aqui do Famicom? E comentem a história de vocês com o Famicom, com o Nintendinho, com seus clones. Porque eu tenho certeza que a grande maioria de nós brasileiros conhecemos o Nintendinho por causa dos clones. Eu sou o Isui, mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui e até mais.